Vamos fazer uma publicação de um post 3D no Facebook, para isso eu vou à opção partilhar uma foto ou vídeo e depois vou arrastar para aqui um fecheiro com a terminação GLB, portanto é uma terminação específica de um objeto 3D que foi criado uh, com este objetivo. Arrasto para aqui, neste caso, um livro que foi criado em formato 3D na extensão GLB, cá está. Portanto, uh, este fecheiro 3D, ao arrastar para as fotografias, vejam como fica eh, navegável. Eh, é possível até ampliar eh, no smartphone com os dedos, por exemplo. Eh, é possível mover, neste caso com o botão direito do rato, eh, e posso rodar. Portanto, fica com uma qualidade muito boa. Cá em baixo, tenho ainda a possibilidade de poder aplicar fundos. Portanto, temos aqui vários fundos. É interessante, para poder contrastar com, com o objeto 3D, eu vou continuar aqui a selecionar vários para verem as possibilidades. São, são muitos, tem aqui fundos criativos. É impossível não haver um que fique bem. Eu gosto de vários neste caso. Temos aqui várias possibilidades. Bem, vou selecionar agora aqui um ao acaso por exemplo, este. Ok, vou fazer a minha publicação. Ok, faço publicar e cá está. Aparece uh, add a 3D post portanto aparece mesmo como um post 3D, uh, e depois temos aqui então um livro em 3D que eu posso navegar, posso mover. Agora se virmos o post 3D no smartphone, eu estou neste momento a rodar o smartphone para cima e para baixo, portanto o próprio giroscópio do movimento do smartphone faz movimentar o objeto 3D, o que dá aqui um efeito muito, muito interessante. Agora vou rodar com os dedos, portanto estou a passar os dedos para o um lado um para o outro, para cima e para baixo, para poder ver em todas as direções. E agora, com os dois dedos, posso fazer zoom para ver em mais detalhe. Neste caso, vou rodar, por exemplo, para a capa do livro e posso fazer zoom, por exemplo, para este esquema e já o consigo ver perfeitamente. Portanto, consigo mexer com o giroscópio e consigo rodar e ver em todas as direções como consigo fazer zoom à capa para ver com mais detalhe.